19 Domingo do Tempo Comum Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde estava ali sozinho, o barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo, Tendo confiança, sou eu, não te mais. Respondeu-lhe Pedro, Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus. Então, Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou, Salva-me, Senhor! Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o, pois disse-lhe, oh, Homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então, os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da Salvação Gosto muito do Evangelho que acabamos de escutar. Uh porque me diz muito à minha vida pessoal e à minha experiência de sacerdote e de missionário. E gostaria contigo de recorrer a esta passagem do Evangelho que hoje a liturgia nos apresenta. Primeiro, é bonito ver que Jesus saciou a fome das pessoas que estavam sentadas juntamente com os discípulos, repartiu os pães, os peixes, e como o Evangelho começa por esta atitude tão fraternal de Jesus o quanto é importante que aprendamos a nos sentar juntos para nos saciar a fome mutuamente. Jesus e os discípulos partilharam tudo aquilo que tinham. Partilharam os pães, os peixes, e não tiveram medo de partilhar tudo isso com esta multidão que estava sedenta de fome, que necessitava do, do alimento quotidiano. Mas mais bonito é que esta fome do pão quotidiano só pode ser saciada quando seguimos também o caminho que Jesus seguiu. Não sei se reparastes, mas depois que Jesus saciou a fome da multidão, subiu ao monte para rezar, para agradecer, para estar em silêncio consigo mesmo. Na nossa vida fazemos tantas atividades e muitas vezes somos o centro dessas atividades. Não somos capazes de dar espaço a Deus, não somos capazes de dar o protagonismo da nossa ação a Deus. E Jesus hoje ensina-nos algo extraordinário. É importante fazer, é importante estar junto dos outros, é importante amar, mas é importante ouvir quem nos ama e quem nos ajuda a fazer com qualidade o que temos que fazer. Já reparaste que muitas vezes a nossa ação não é feita com qualidade? Porque talvez não encontramos o centro da nossa vida, talvez não ouvimos o que Deus tinha para dizer. agradece encontra tempo para ouvir Deus, saibamos seguir o caminho de Jesus. Façamos, saciemos a fome, aproximemos-nos de quem precisa, mas tenhamos a coragem também, juntos, de ir ao encontro de Deus, de subir a montanha para estar perto dEle. Mas depois que subimos a montanha, depois que estivemos perto de Deus e nos encontramos com Ele na oração, temos uma certeza absoluta. As vicissitudes, as dificuldades fazem parte do nosso caminho. Pedro mostra-nos essa parte. Somos cristãos, descobrimos Deus, tu e eu muitas vezes manifestamos essa alegria, mas vai haver momentos em que, como o Pedro, duvidamos. Duvidamos porque a fé é um risco. Imagina-te que tu e eu somos convidados a percorrer este risco. No meio das adversidades, no meio das dúvidas, Quantas vezes me custa a mim acreditar e a ti, talvez, cheio de dúvidas, mas uma certeza. Deus nunca te deixará. Deus está perto de ti. Lindíssimo, porque Jesus continua dando apoio aos discípulos e dá a mão a Pedro. Não tenhas medo da dúvida. Não tenhas medo de arriscar. Simplesmente acredita que Deus é fiel ao seu projeto. É fiel porque... Está e dá o pão a quem necessita. É fiel porque sabe ouvir o seu Pai. Sabe encontrar espaço para ouvir o que é importante e fazer com profundidade tudo aquilo que nós temos. Mas também é bonito poder perceber que Jesus e Deus está ao teu lado. No meio de tantas dificuldades que temos no dia a dia, eu gosto muito de pensar esta atitude da fé como um risco cotidiano. Um risco onde... Sabemos que Deus nunca nos abandona. Que bonito poder contar com isto. Tu e eu não estamos sós. Tu e eu temos um amor de Deus muito grande. No meio das adversidades, no meio das turbulências da nossa vida, das nossas inquietações quotidianas, há uma certeza. Deus está sempre disponível a dar-nos o braço. Como Deus está disponível, não tenhas medo também de dar o braço, de dar a tua vida a quem necessita e que está neste momento a, apoiar, a necessitar do apoio teu, porque tu encontraste Deus e Deus continua contigo para que possas encontrar todos os outros irmãos que Deus coloca ao nosso lado.